Alô, Brasil! Alô, amigos! Eu sou Jota Sardinha, um beijo gostoso do coração. Estamos chegando aqui na Clínica da Plástica. Build Shape. Sabe o que, que é isso? Plano de emagrecimento na clínica plástica em Frutal. Estou com o Dr. Kaique. Lembrando para vocês, meus queridos amigos, que aqui nós temos os profissionais. O Dr. Gustavo e a Dra. Carla, cirurgião plásticos. A Dra. Karina, que é pediatra. Temos também o doutor Rui, que é psiquiatra, assinado, que é psicóloga, o doutor Kaique, que nós vamos falar com ele aqui agora, isso que vocês estão vendo aí, a doutora Roberta Lopes, que é nutricionista especialista em emagrecimento. Doutor Kaique, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, bom dia. Doutor Kaique, fala um pouquinho desse trabalho, desse procedimento que vai acontecer aqui nessa clínica, por favor. A Clínica da Plástica é uma equipe multidisciplinar onde nós temos ali uma sala de estudos e elaboramos o plano de emagrecimento Beauty Shape. Eu e a doutora Roberta elaboramos o plano pensando na saúde e autoestima dos nossos pacientes. Nós pensamos em conciliar a nutrição clínica e as tecnologias da medicina estética para proporcionar um emagrecimento saudável, rápido e de forma prática, onde a pessoa consiga realizar os seus procedimentos e acompanhamento nutricional com práticas da medicina integrativa também. Agora, esse trabalho, esse trabalho é pioneiro e é frutal, a partir de agora... Sim, sim. Eu acredito que nós somos a única clínica que proporcionamos essa junção da nutrição clínica, medicina integrativa e tecnologias, da medicina estética em um único plano, que é o plano de emagrecimento Build Shape. Agora fala pra gente, você tá falando de uma coisa interessante, porque a mulher fica curiosa, o homem também, mas a mulher principalmente por ser mais vaidosa, como nós falamos na live logo de manhã. Vocês vão atender o Triângulo mineiro inteiro, quem quiser ver, é só ligar, passa o telefone. Fala pra gente como é que vai ser isso. Com certeza. O paciente ele é passado por toda uma avaliação clínica multidisciplinar, por mim e pela doutora Roberta, onde são feitos exames bioquímicos, biofísicos, antropométricos, para que a gente possa fazer uma avaliação e a indicação do plano mais adequado. Nós temos diversas subdivisões de plano de tratamento e cada plano se adequa à necessidade específica de cada paciente. Muito bem, então deixa aí o endereço para que as pessoas possam vir e vamos mostrar enquanto ele fala o endereço para a gente, a gente vai mostrar aí os procedimentos. Fica à vontade, eu trocar aí, aqui. Com certeza, eu vou mostrar para vocês o procedimento como é feito a aplicação do Cool Shaping, que é o início, na verdade, do plano de emagrecimento Body Shape. O Cool Shaping é uma tecnologia de criolipólise médica, onde nós colocamos um manípulo na região a da gordura localizada a ser tratada. Nós conseguimos reduzir até 45% da gordura localizada em apenas uma única sessão, no período médio de 60 a 90 dias, conciliando com a dieta low carb, o jejum intermitente, práticas da medicina integrativa, como laser pontura, aromaterapia, entre outros procedimentos minimamente invasivos, nós temos resultados muito efetivos. Ah, vamos conversar agora com a doutora Roberta Lopes, nutricionista e especialista em emagrecimento. Doutora, fala pra gente como é que é isso, especialista em emagrecimento, principalmente agora com essa clínica a Beauty Shape. Bom, eu sou nutricionista há mais de 12 anos, trabalho nessa área de emagrecimento, né fiz especialização em plantas medicinais, Sou doutora em plantas medicinais, onde eu trabalho é, usando as plantas para o desenvolvimento né, de emagrecimento emagrecimento. Né? Então a gente usa os fitoterápicos para estar tá ajudando as pessoas no processo de emagrecimento. Como eu disse com o doutor Kaique há poucos instantes, isso aqui em frutal é pioneirismo, né? É, nós somos o, a primeira clínica a lançar esse processo de emagrecimento, né? Onde nós estamos usando esse aparelho, né? O cool Shape, onde nós vamos trabalhar a gordura localizada, né? Esse aparelho nós conseguimos diminuir até 45% da gordura localizada. Maravilha! E, e qual é o tempo que leva isso? Você como nutricionista, vai, é, é óbvio que vai ter que fechar a boca um pouquinho. Claro, nós vamos estar tá montando um plano... Né, alimentar, né, onde nós trabalhamos a reeducação alimentar. Esse plano alimentar nós vamos trabalhar com alimentos low carb, né, alimentos low carb é sem adição de açúcar e farinha, né, e juntamente com o aparelho, né, que é o Beauty Shape. Muito bem, agora deixa um recado para as mulheres que se acham gordinha. Então, ó, você que está acima do peso, você que tem aquela gordurinha localizada aqui na barriga, ou aqui nos flancos, Vem com a gente, vem fazer o um tratamento com a gente Que você vai gostar muito desse novo protocolo de emagrecimento Maravilha, está aí falando com a gente A doutora Roberta Lopes, nutricionista, especialista em emagrecimento Essa matéria que a gente está trazendo com exclusividade pelo Canal Mais Brasil E também pela Conexão Brasil Rádio, aí pelo Facebook, pelo canal Jogando para o mundo afora, para você saber que agora em fruta, Olha o número do telefone aparecendo aí, olha o endereço aparecendo. Aí, procure essa rapaziada que eles vão atender vocês com bastante carinho, tá bom? Um beijo no coração, José Sadias, especialmente para o canal Mais Brasil, para o Conexão Brasil Rádio.